What's up, guys? Olá! Bem-vindo ao Gringo Podcast. Bem-vindo, Bem-vindo. Obrigado, obrigado, bem-vindo. Obrigado pela uh, introdução. Claro, de nada. <risos> é, hoje a gente vai conversar sobre o seu tempo, que vo você acabou de voltar do Brasil. Do Brasil, sim. Sí. Eu acabei de voltar do Rio de Janeiro Aham, uh é -huh, isso E você também aprendeu um pouquinho de português, né? Um pouquinho, um pouquinho um de português é. E eu eu tive uh, aulas todos os dias uh -huh. para quatro horas para Por dois meses? Por um mês Um mês só Um mês um, E... Mas tá falando bem se estou falando bem, agora eu eu te disse também que eu, minha família está aqui, então uhum. eu estou mix, mix, mix, misturando. misturando entre espanhol e português uhum. e inglês um, Mas, se eu falo português <risos> <risos> <risos> Não, por... você só estudou um mês e já está falando meio fluente, né? Isso é é legal, sim, eu, eu, Parabéns! sim eu eu acho eu acho que foi as pessoas que eu conheci, uh -huh. aí as aulas não uh, eu aprendi uh, gramática e uh -huh. coisas assim, mas o melhor foi ir na rua uh -huh. e falar com as pessoas, com a gente, com a com os amigos é. Eu, eu sempre digo que você não consegue aprender uma língua só fazendo uma das duas coisas. Uhum. Tipo, só fazendo aula, você vai aprender a gramática, como você falou, mas não vai aprender como falar com, a, com pessoas, né, com o pessoal. Então, e mesma coisa se você só tenta falar com pessoas e não fazer as aulas. É difícil também. Sim, e eu ao início, ao início, no início, no início, ou no começo, eu eu eu diz que eu vou aprender português sozinho, uh -huh. sem sem sem <risos> classes, sem aula, sem uh -huh. sem falar nas ruas, sem coisas assim. E eu foi foi muito bom e muito legal para ir e aprender. E agora eu acho que tenho uma uma base uh -huh. bom. Sim. Em, em trabalhar com você uhum. eu eu sempre estive uh, o, tipo, o, ov, ouvindo uh -huh. ouvindo as, as palavras o sonido das dif, diferentes uh, so, soar so, sounds sons? Sons. sons os diferentes uh -huh. sons e também me eu, eu vejo muito uh, programas de televisão. Hmm e isso também quais programas você assistiu hum, então eu est, eu amo irmão de Jorel não conheço é uma animação uma ah, cartoon okay, okay. como se diz não sei se <risos> <risos> eu... é foi muito legal, e, e eu eu uh, eu perguntei a muitas da, da meus amigos digitais do uh -huh. Brasil e eles me o recomendaram. Ah, tá. E também a coisa mais bonita. Que ah, outro programa. De, ne, de Netflix. Ah, ok. E fala sobre as mulheres. As, se as mulheres. As mulheres? As mulheres nos anos. Uh, 60 okay. Em Rio e com a ah, música de uh -huh. bossa Nova uh -huh. e tudo Foi muito legal Legal. Outras séries que o Netflix tem uh, Que eu vou recomendar para você assistir é Três cento Três cento Eu ouvi uh -huh. Também me recomendaram uh -huh. Recomendaram, sim Você já viu tudo? Não, só o primeiro séries Ah, ok é a primeira temporada. Um, mas bom, é, você vai ficar aqui mais tempo, você viajou para a Argentina e decidiu que o Brasil era melhor, então ah, se mudou sim. para o Brasil. Então, eu eu gostei muito do Buenos Aires. Uhum. E você, se antes que eu viajei a Brasil com você antes da uh, começar a uh, todo isso de Brasil, então eu eu queria dar uma oportunidade uh -huh. a Buenos Aires Mas eu acho que o Brasil me, <risos> me roubou a, a coração <risos> Porque eu eu gostei muito, o mês. É, é, muito legal. É, é mês Porque foi com você, foi muito legal uh -huh. Estar com sua família, a família da Michele Mas esta vez foi muito legal porque foi, foi minha Primeira vez sozinho, sozinho. É. e eu não sabia se eu, eu ia gostar também, uhum. e eu gostei muito. Okay. <risos> <risos> Bom, e eu pedi no Instagram para as pessoas enviarem uh, as perguntas uh, sobre o seu te tempo que você passou. No Legal. Brasil. Legal. Então, eu já tinha uma lista de, das perguntas, mas eles enviaram todas as perguntas que eu tinha. Então, vamos perguntar para ah, você. A entrevista. É. <risos> Essa pergunta é da Camila Costas e ela perguntou o que mais gostou aqui no Rio de Janeiro? Então, a, a praia. A praia. Claro. Ou a, a, vi, a vida um, perto perto da praia uh -huh. uma coisa incrível yeah. e em geral eu Rio de Janeiro é a cidade mais bela be beleza uh, ou mais bonita mais bonita yeah, ou mais Ri linda sim Rio de Janeiro é a cidade mais bonita que eu he viajado ah uh, ok em todos é. todas as cidades em todo é, é que sim é muito sim é muito legal é é mesmo e eu quando eu cresci em Ilhas Canárias uh -huh. eu sempre estava uh, perto do, do água uh -huh. então eu gostei muito estar perto da água uh -huh. da praia as dias na praia são legais. <risos> legal qual foi a sua coisa que você menos Gostou? Pode falar a verdade. Né? Então, então, o, o da segurança. Uh -huh. A segurança. A segurança é uma coisa. E eu. Muitas pessoas já. Já sabem. Uh -huh. Já sabem que eu. Eu fui roubado. Uh -huh. Meu meu celular. E. Mas. E isso não foi. foi Não foi muito perigoso. Tudo foi bom. E eu. Sabe. Eu estou... Um, safe. ...seguro? Seguro. Est eu estou seguro, e é isso. É mais que a, a todas as pessoas, uh -huh. eu acho que as pessoas focam, uh -huh. e, e todas as pessoas com quem eu falo... ...de se segurança uh -huh. e de seguro. Que é uma coisa real, mas eu, eu acho que muitas vezes uh, as pessoas esquecem uh -huh. todas as coisas boas e legais. Sim, sim. Isso é algo que... Eu sempre recebo esses comentários nos no meus vídeos e eu acho que é uma coisa que é legal sobre o canal e sobre mostrando a, o lado bom do país, uhum. porque as pessoas que moram no Brasil, os brasileiros, é, é algo que eles têm que ver todos os dias. Todos os dias é, é algo que tá na, na cabeça das pessoas uhum. que moram lá, então quando acontece às vezes é fácil. É a mesma coisa aqui com as coisas que estão acontecendo. É, você esquece as coisas boas uhum. do, do seu país. E, porque todos os países no mundo têm tem as coisas, coisas boas sim. e tem o um lado mais ruim, né? Uhum. E infelizmente no Brasil a segurança e o seguro é, é algo que sempre precisa prestar atenção. sim mas parece que você se divertiu bastante Sim, sim, me diverti, me diverti muito é. uh, Mas em comparação à nossa viagem uh -huh. Eu eu estava feliz todo o tempo uh -huh. Esta viagem também O sentido tudo foi tão legal e tão uh -huh. feliz e, e eu sei que tem umas coisas Uh, negativas e coisas assim, mas, em, em geral, em, em, ao fim da viagem foi tão bom Valeu a pena Va Valeu a Co pena Conhece essa expressão? Valeu uh -huh. Uh -huh. Valeu a pena Valeu a pena uh, Qual é a sua palavra preferida em português? Você aprendeu alguma palavra uh -huh. que te deixou tipo Ah, que palavra então, legal Então, uma das coisas que eu gosto muito é Uh, an anjadjid, to add. adicionar, adicionar inho, inho, inho a, é. a todo, uh -huh. então tchauzinho, sabe? Um, bomzinho, todozinho, charadzinho, charadzinho, uh. e isso, isso gostei muito, uh. é, é muito bacana. <laughs> um, eu também me, De, deixa me pensar, qual é outra palavra? Eu tenho muitos eu tenho muitos <risos> ah, inscritos tudo bem. Eu gosto eu, eu já fiz vários vídeos e já falei muitas vezes no canal, mas eu gosto quando eles pegam uma palavra de inglês e eles transformam para uhum. falar tipo nojeto em português tipo piquenique piquenique piquenique é uma das minhas uh, palavras preferidas então, uh, qual é a nova coisa que aprendeu mais legal do Brasil? Tipo, qual coisa você aprendeu da cultura, das pessoas, que você mais gostou, en... ou que você mais achou legal? Então, eu eu antes não sabia uh, as rações e a, a parte do samba hum. dos, das uh, escolas, da samba uh -huh. e tudo como com é uma religião uh -huh. para as pessoas assim, eu, eu eu eu achava samba e é só um, um dança, uh -huh. mas eu aprendi que é uma coisa muito legal para as comunidades e coisas uh -huh. assim e, e quanto tempo eles uh, ficam treinando? Ficam treinando e eu, eu também fui a, a Carnaval uhum. e eu, foi legal todo mas eu não eu não sabia todo a história e todas as ações. sobre a cultura de samba né sim e foi foi muito legal uhum. e é, um, também como a, o futebol a, a mesma coisa é uhum. como uma religião também então a samba também tem essa essa importa importância uhum. importância uhum. A, as pessoas, as comunidades uhum. e minha, uh, ma, minha professora da português ela uh, dançava em, em, oh. um, em, em uma escola de Samba ah, também legal. e, ela, e ela, ela me explicou tudo uhum. Foi muito É, falando sobre futebol, você acabou torcendo para algum time no Brasil? Eu estou em, em um processo de, de escolher, es, es, escolher uh -huh. meu time. Você tem um time? Eu tenho, mas é, é um time da de Curitiba. Qual, qual é o nome? Atlético Paranense. Paranense. Atlético Paranense. É. Ele está em primeira divisão ou não? Uh, não sei. Uh, okay. <risos> eu acho é, eles estavam quando eu estava morando no Brasil. Eu fui para várias acho que fui para três jogos em Curitiba. Ah, que legal. Com os dois uh, maiores times, hum. mas é... Outra coisa que eu me surpreendeu um pouquinho, você falou que futebol é muito importante para algumas pessoas, uhum. né? Mas também tem várias pessoas que não cortam futebol muito. Sim. E isso me surpreendeu porque... Quando você pensa em Brasil, você pensa em futebol e que todo mundo está louco para o futebol, mas na verdade tem tem pessoas que. que não gostam. É. Sim. O dia que eu cheguei foi o dia que o Brasil uh, ganhou Copa Copa América. Ah, uh -huh, legal. E foi. sim, foi muito legal. legal. Também o, o futebol. Fut Aham. Uh -huh. Isso é, é, é, isso é louco. Isso é muito louco e foi muito, é incrível. Uh -huh. É outro tipo de, de futebol e não, não jogam em muitas uh, um, cidades assim, é, é mais... Ah, no Rio sempre tem, né? Sim. Sempre tem na Copacabana, no Ipanema, sempre tem um jogo rolando. E eu, eu, uh, eu não lembro, você quanto tempo uh, morou ou visitou ou viajou a uh, no Rio no Rio ah uh, em total acho que eu eu fiquei duas semanas tipo com todas as viagens para Rio que eu, eu fiz duas semanas na cidade duas semanas é. e você você que acha do, do Rio uh, bom <risos> como você falou é é uma cidade muito muito linda uhum. E quando você tá ficando perto da praia e tá fazendo, tipo, só tá passeando uh, e não precisa ir para o centro ou para o aeroporto muitas vezes, é tranquilo, eu acho. Uhum. Uh, eu, eu gostei, eu gostei. Como você falou, segurança é uma é uma é um problema, mas eu não, não senti diferente do que quando eu tô nas outras cidades sim, no sim. Brasil. Eu mesmo Mas uh, eu gosto dos, dos cariocas muito Eu acho que eles são muito amigáveis E sempre sempre estão querendo, tipo, fazer festa ou se divertir uhum. Então, eu gostei sim Eu gosto do Rio eu, se, eu Você acha que... Porque eu, eu concordo também que as cariocas f, um, foram... Fórum. Fórum. Uhum. Fórum muito aberto. Uhum. E eu... você vê uma diferen... diferença? Diferença. Diferença. Em... as diferentes cidades que você... Sim, eu, eu digo assim, uh, todos os brasileiros, em geral, tipo a cultura do Brasil, na cultura do Brasil, Todos os brasileiros, qualquer esquina do país, são abertos para uhum. receber turistas, para, tipo, fazer amizade com, com novas pessoas. Então, eu acho todos... Mas existem diferenças entre as regiões. Onde eu morava, no sul do, do país, eles são mais conhecidos por serem mais fechados, mas uhum. ainda são mais abertos do que os americanos, entendeu? Sim. Então são mais fechados no sul, mas não são grossos, não são rudes, rudes. Rudes. Rudes. Essa palavra é que? Rudes. Rude. Ah, rudes. Rudes. Rudes. Ah, é, huggie. é mais, mais uma palavra que eles usam, no mesmo, tem o mesmo sentido em português mas eles falam no no jeitinho deles jeitinho sim, sim sim no Fuji. É, é assim uh, todas as vezes que eu estava falando com meu professor ou assim, eles diz uma uma palavra assim houve e eu estou <laughs> como não, não, não posso parar da da ri, risada. Da, da, da risada, risada da é. risada sim legal é bom um, o que você achou mais difícil aprendendo português, ou falando português? Que tudo to, que é masculino e feminino. Hum. Mas, em espanhol não é a mesma coisa? Um, um pouco, mas quando... Eu... foi a primeira vez que eu eu tenho que aprender a gramática. Hum. Porque com inglês e espanhol, eu já eu falava com as pessoas eu assimilei uhum. assimilei e eu não eu não pensava nas as regras e coisas assim sim. então se foi muito mais com, concentrado nas as coisas e de, e depois tem umas palavras que não são assim sabe são Like randomly. Não são similares as palavras em, em espanhol, né? São palavras completamente diferentes. Sim, sim. Ah. E, de, e depois tem uma regra que eu ah, eu entendi, eu entendi. E depois é a mesma frase com a mesma estrutura, mas o professor diz, não, isso essa é uma das vezes que não funciona essa uh -huh. regra e coisas assim. É. Então... É, eu acho que como você foi criado falando inglês e espanhol, você... Quando quando você aprende uma língua uh, sendo criança, você não aprende a gramática quando você aprende como falar. Você, uhum. você aprende, mas você não estuda. Uhum. E então já tá na, na sua cabeça como como funciona a língua uhum. mas agora é, é uma nova língua com novas regras que você precisa estudar para falar fluente, né? Sim, yeah. sim, exatamente. Sim, e, e também, não, a mesma coisa com tem muitas palavras em espanhol que são similares mas tem muitas que não são então uhum. isso eu estou falando e eu sempre, ah, isso, isso é espanhol e depois sempre é esse um, esse problema uh -huh. é, em, em saber qual é a palavra correta. É. Mas eu realmente eu estou impressionado com o seu português, <risos> né gente? A I mim mean, você você não falava quase nada de, de português quando a gente fez aquela viagem, pelo a gente foi para BH, uh, São Paulo e Curitiba e você estava aprendendo tipo algumas palavras Isso e tudo mais nada eu não, é. eu não falava da eu vi o vídeo uh -huh. uh, de de o queijo, queijo canastra uh -huh. e falando com a, Don, a dona a Maria uh -huh. e eu eu, eu eu queria falar tanto, eu aí confundido é. todo o tempo é. Eu acho que precisamos contar aquela história de, de como foi horrível chegar naquela fazenda. Se vocês não estão sabendo o que a gente está falando, fizemos uma viagem para BH e viajamos de BH para a região no Belo Horizonte, se chama uh, região Canastra, né? Uhum. Fica, fica quatro horas de carro sem trânsito de viagem. Mas a gente demorou sete horas para chegar lá E... <risos> gente, vocês não têm ideia Primeiramente, chegamos na rodovia Depois de... acho que depois de três horas de viagem uh, fora, Fomos parados na rodovia uhum. Por causa de um acidente Então a gente pegou outro caminho Que adicionou mais uma hora Daí chegamos na parte da onde as ruas ficam, uh, tipo, na, na, as ruas no interior uhum. e tudo estava molhada e a gente estava tentando subir, tipo, um, um, a, a serra e ficamos parados e tava, a gente ficou sem sinal do celular para ligar paramos numa outra fazenda para pedir uh, como chegar no lugar onde estava indo e Também demorou... a, a, a, na rua, o, o dia antes foi chuva ju, ju, também uh -huh. E então foi mais per, perigoso uh, Sim a, f, Ainda foi mais perigoso uh, também uh, eu... Eu queria gravar Tipo, um vídeo da experiência, mas a gente estava tão desanimados e é, foi, foi muito estressante. Sim, e também você e, e, e Michelle intent, intentaram os dois de fazer e eu, eu atrás como, tudo vai estar tá bem, não... não. Eu ah. também queria fazer um vídeo, mas uh -huh. eu, eu não, não foi um bom momento para eles. Não, não isso. foi, não foi. E <risos> o pior foi que não ficamos na fazenda, não passamos a noite lá, então voltamos para BH aquela uh -huh. é noite também, e demorou 6 horas horas para voltar, então ficamos 13 horas no carro, em só um dia, e... So, mas... Só pra queijo! <risos> só para queijo! <risos> ah. Um, vamos lá com mais perguntas. Qual é a maior dificuldade de um gringo no Brasil? Além da, da língua, que é que uma resposta fácil, né? Sim. Um... Quais costumes você tinha que se acostumar quando chegou? Eu estou navegando a cidade uhum. e as ruas os nomes das ruas e tudo foi muito com, confundido é. confundido eu, eu gosto eu gosto o ônibus e coisas assim então eu foi foi difícil para entender tudo como funciona o, o sistema de, de transporte público uh -huh. e tudo você dirigiu Alguma vez no Brasil? Não, não não, não dirigiu. Eu, eu não recomendo. <risos> eu, eu acho que não vou dirigir. Boa ideia. É, eu tentei uma vez. é Na verdade é uma história engraçada porque, não sei se eu, já, se eu já contei para você essa história, mas eu vou contar para eles. Uh -uh. Uh, foi quando a minha família estava me visitando e eu falava um pouquinho de português, mas eu não estava fluente como eu sou hoje em dia e passamos um policial entrando na rodovia e ele estava uh, olhando dentro dos carros para alguma coisa, não sei o que mas ele, ele nos parou e foi eu, minha irmã, minha mãe e meu pai e meu cunhado e meu cunhado você... você conheceu o meu cunhado ou não? Eu, eu acho que não, mas eu, você falou sobre ele Bom, ele tem dois metros de altura 6'6 Oh wow! 6'7 <risos> E os carros no Brasil são menores, né? Uhum. Aqui temos mais carros grandes, né? e tudo Mas lá, e meu pai também é uma, um, um homem grande, né? Uhum. Então eles estavam atrás E eles não estavam usando o cinto O policial nos parou, parou e falou que não estava usando o cinto de segurança eu, eu perguntei em inglês who wasn't using wearing their seatbelt <risos> e meu pai e meu cunhado fazendo um sinal e daí eu mas eu fiquei tão nervoso porque sempre é estressante para ter contato com o policial num país que você não sabe como uhum. funcionam essas coisas uhum. uh, e da, então me dá me deu muito estresse e só dirigindo nas ruas no Brasil como você falou tudo uhum. é muito complexo uhum. o, os planos das cidades em geral não tem eu tipo, tipo aqui na nossa cidade as ruas vão de tipo oeste para o oeste e para o norte e para o, o sul, sul né sim. então é fácil atravessar uma uhum. É, é muito complexo. <risos> Sim, também eu, eu não sei a palavra para street lights. Os sinais. Os sinais. Uh -huh. tem, e eu, eu não sei se isto solo é em, em Rio, mas as sinais são tem uma tem dois para cada direção uh -huh. E então para você pode é verde e e roxo. Então você vá e depois tem que parar e então quando uma pessoa está uh, andando uh -huh. na rua então sempre está uh -huh. como... ah, não sei, sempre assim então tem uma... sim, é muito complexo uh -huh. e muito difícil e, e eu tam, também me diz a uh, minha professora que é uma coisa normal que sempre todas as pessoas não, não conhecem o momento para andar ou, ou atravessar atravessar sim é, é. não é é complicado e também dependendo da, da cidade os motoristas não param para as pessoas uh -huh. que estão tentando atravessar a rua então é. sim no, e também eu estou tentando um, pensar em coisas que, que foi foram foram difícil mas para mim porque eu sou também eu sou bom com as pessoas é. e as pessoas são muito abertas uhum. e muitos gente eu, eu vi muito muito gentileza uhum. então foi muito fácil as cozinhas que eu não con conhecia e coisas assim eles sabe, eu falava com uma pessoa e ele me me me deu direção a um, uhum. a um outro lugar e e sim tudo muito a mais a mais kind não like amigável amigável é é, é isso é, é Brasil né é Brasil eu lembro uma coisa que é muito difícil para mim com palavras avô e avô <laughs> <laughs> É difícil, é, eu, é difícil mesmo. é dedo entendo. Avô e avó <risos> É, é não... a mesma coisa, eu uso eu, eu a mesma coisa. Para eu... gente é. é a mesma coisa, a Michelle tem dificuldade com a palavra em inglês ear, a diferença entre, uh. entre ear e year. Oh. Então, ela sempre fala tipo uh, I've been working here for one year. <risos> Desculpa-me, mas é, você pode tirar sarro da gente, então, agora. Uh, porque a gente não não sabe a diferença entre avó e avó. Avó. Avó. Mas, uh, não, é difícil. É, demorou para eu conseguir uh, falar uh, ou perceber a diferença então é, eu sou eu sabe o que eu faço às vezes quando não não sei eu vou falar rápido assim tipo minha, minha avó! minha avó! meu avó <risos> Just, Fale rápido e eles nem vão perceber uh, isso sim e o eu, erro ou oh, a coisa de a falar rápido e isso também é outra coisa com com a língua uh -huh. que quando você aprende nas aulas, é uma coisa, mas você vai na rua e fala muito mais rápido uh -huh. Também uh, cortam uh -huh. as pa palavras é. Então também todo é... é. Você percebeu <risos> o, o sotaque dos cariocas? Sim, é, é, eu sei que é uma coisa com ish yeah, de, yeah. Uh -huh. Ish, sim Fala muito com eles. Por exemplo, uh, em algumas partes do Brasil, você vai escutar dois reais. Isso é dois, dois reais. Uhum. Mas no Rio é dois, dois reais. Dois reais. Dois reais. Dois reais. Dois reais. Dois reais. Dois reais. <risos> <risos> Eu acho fofo. Fofinho. Fofinho. É, o jeito que, que eles falam. Mas você não, não tem dificuldade em entender os cariocas? Não, não. Eu porque eu eu estava com muitos cariocas, mm -hmm. então eu me acostumbrei Acostumou. Acostum, ou acostumei. Acostumei me acostumei as ah. palavras, então para mim agora é no, normal. É normal. É. Um, eu tenho uma pergunta. É... Você pegou um mico no Brasil. Você aprendeu essa expressão? Peguei um mico? Então, mico é tipo um macaco, um monkey. Mm. E pegou, um, ou pegar um mico é, é like uh, make a mistake. Like did, like you do something. Tinha alguma situação em que você errou com os costumes ou com a cultura? eu já eu da, já disse de ser roubado ah, mas ah, é, é mas isso, isso é uma coisa mais grande é. mas um, pegar um mico é mais coisas que, que te deixa com vergonha like embarrassed foi as vezes que eu fui à, à feira feira do mercado right né? uh a -huh. feira eu eu tentei uh, pedir de uh, frutas ou vegetais uh -huh. e eu eu não uh, eu não sabia os os pre precios? preços os preços eram para uma docena uh -huh. uma docena era para uma coisa para um então eu paguei para uma uh -huh. coisa e foi, foi o doce. preço de dois uh -huh. e depois me me diz que isso foi incorreto uh -huh. Se isso foi o, o maior mico que pegou no Brasil, Sim. Tá, tá tranquilo, então. Sim, não eu é vou não... deixar você pensar mais, okay. mais sobre isso. Okay. Uh, o que você achou sobre as mulheres? Você conheceu algum, algumas mulheres no, no Brasil ou é... não quer falar? Uh, ou... <risos> não, então, isso foi uma um grande diferente uma coisa diferente entre Argentina e Brasil. Eu vi mais mulheres bonitas, lindas no primeiro dia que eu cheguei <risos> em Brasil que em, set, se, se, em seis meses em Argentina. Eu já decidi que eu vou ter uma namorada brasileira. Fim é fi é é, Suntar, oh. é uma boa escolha eu posso dizer que, que é uma boa escolha eu, eu posso dizer não mas é bom é, não sei se você não precisa responder você se você não não queria mas você fez alguns encontros com, com alguém lá ou que que assim pode dar as diferenças entre namorar ou... Para mim foi um pouco complicado porque uhum. eu, eu eu tinha eu tinha uma mulher em, em casa, em Estados Unidos. Ah, uh, OK. E também eu eu vou es, uh, es, esperar esperar para quando eu volto em uhum. fevereiro. Uh, e tá eu bom. vou e eu vou ser mais aberto para Então, depois podemos conversar sobre depois. as diferenças. Mas, na, na eu verdade... Vou, eu vou. Eu vou. Tá então. bom. Tá bom. <risos> na verdade, não... não existem várias diferenças. Não é tão diferente. Tipo, além das coisas, óbvias, né? A língua, os costumes são diferentes, mas todos... Todo todo mundo é diferente todas as mulheres têm mulheres aqui que não são legais tem mulher, mulheres brasileiras que imagino que não são legais também então existe um... Sim, uma, uma coisa porque eu eu, ti, eu, eu estava com, com muitas mulheres uhum. não é <risos> nesse mas, sentido mas, é. Não, não é nesse sentido mas eu, eu estava falando e, e elas me, me diz que as mulheres brasileiras são muito intenso. Foi uma coisa que me, me, me diz muitas pessoas que tem, tem cuidado. Ah, okay. Que as mulheres são, são muito in, intensas. É, depende, depende da, da mulher. Michelle claro. não é assim. Tipo, sim, eu, eu não sei se isso é para cariocas ou se é em geral Não, eu acho que todas as cidades, todas as culturas têm diferenças entre as mulheres Mas também tem semelhante similaridades uhum. Então... É, sim Então, interessante, <risos> interessante ah, deixa eu ver, tem mais algumas perguntas aqui ah, vamos falar sobre comida, qual hum. qual foi a sua comida preferida enquanto você estava tá morando no Rio? Porque eu sei, se eu fosse morando na Copacabana, eu, comer, eu tomaria açaí quase todos os dias, coxinha também. É, é isso, muita gelo de açaí, cara. Eu, é... eu queria um tubo de açaí, porque eu, eu, eu comi todos os dias a é todos to os dias Todos os dias é muito bom foi a coisa depois do, do dia com meu primo uhum. ele e eu uh, fui fomos fu para para sair tem muitos tem muitos uh, é. uh, loj lojas uhum. tem muitas lojas para sair e eu gosto muito porque tem açúcar Uhum. E, e coisas assim. Mas eu, eu, eu acho que é mais saudável. É, é, é meio saudável. Não sei se é saudável comer todos os dias, mas tem, <risos> é muito calórico. Uhum. Tipo, tem muitas calorias. Uhum. Então, isso é a única coisa que eu posso ver. É, é tão diferente no Brasil do que temos aqui, porque temos, é, é mais popular e mais como agora na nossa cidade tem uhum. eu conheço cinco, ou seis lugares que vendem açaí. Sim. Mas nunca é bom e nunca é preparado no mesmo jeito Sim. que eles fazem no Brasil. Quando você com, coma, quando você com, come açaí em Brasil, uhum. nunca é o mesmo comer açaí Não. Em, outro, em outro lugar, Não. lugar. Eu fui, eu fui uh, ontem com minha irmã. Uh -huh. para comer açaí e, é tipo o que, é, que é esse lixo não, não não é. é o mesmo não tem o mesmo gosto uh -huh. é. e são as coisas uh, uma uma coisa com açaí em Brasil uh, aqui quando eu como tem as frutas da uh, como like frozen congelados. Con, congelados, não, não são fres, frescos. Uhum. Aí a, as bananas, os moro, morangos, uhum. o, o cortam aí mesmo uhum. e dá tá tudo fresco e é, é ah, ah, Uma delícia, né? Ah, oh, <risos> <risos> uh, eu tenho uma dúvida. Você foi, você falou que foi reconhecido no Brasil por causa dos vídeos que gravamos aqui. Uhum. O, ok, as pessoas falaram para você. Um, então eu, então eu, eu tive uma pessoa que na rua me parou com com sua namorada uh -huh. e falamos um um segundinho uh -huh. e e foi Sem foi um le... <risos> <risos> e a todo ah. e a todo um, e foi muito legal e ele se ele diz que ele Uh, gostou muito o canal e, hmm. e coisas assim e também eu, eu tive muitas pessoas que me diz que me olham me ol, olhavam olh, me uh, olhavam eles tiveram eles tive, tiveram na oh. rua e me mandaram. Ah, eles te veram na rua e te enviaram mensagens depois. Depois, disse, então, eu, <risos> eu, eu, eu tinha meio mail para dizer olá, então eu muitas pessoas assim, eu é, é isso é estranho, é. É, é diferente. Então eu, eu disse quando tenho uma oportunidade para ver a ver-me na rua, sempre vendi só, <risos> que eu, eu gosto isso e, e foi muito legal. Legal, legal. E sim, as pessoas, eu eu também falei com as pessoas e to, todo mundo conhece a você, uhum. a, a, a Tim, Tim e Gavin, Gavin uhum. também. Então, é sim, foi interessante. É. Porque você foi reconhecido pelo aeromoço no seu avô quando você chegou uhum. no Brasil, né? Uhum. Isso foi, sim, isso isso foi um momento muito legal. Eu, eu não entendi quantas pessoas um, vêm a uh, o canal. Uhum. Depois desse momento, eu eu se entendi mais, sabe? É. Esta mulher que foi muito, muito legal, ou oh, esta garota, <risos> esta garota... Garota da <risos> Diapenina. Esta garota foi muito legal e ela disse com sua família. É sempre também muito legal que uh, pessoas da idades diferentes. Sim, sim. Então, isso é, isso é muito legal. é é, uma das coisas que eu mais gosto uhum. quando estou no Brasil e ver as pessoas. Quando fizemos aqueles encontros com os seguidores uhum. foi muito legal ver pessoas mais velhas, pessoas mais novas. Uhum. Então, Sim. tem todo mundo aí assistindo. Uhum. Sim, é muito legal. É. Bom, e agora você está aqui nos Estados Unidos por okay. algum tempinho e tem tem planos para voltar para o Brasil? Sim. Tem. Então, tem, Vai continuar a, estu a estudar português também? Sim, então isso é o plano. Agora eu agora eu tenho o base uh -huh. e eu eu posso falar mais ou menos. Uh -huh. Agora eu a a fevereiro de agora a fevereiro eu vou praticar muito. Uh -huh. Eu estou você viu, eu estou praticando com as pessoas do Instagram uhum. e fazendo, fazendo coisas assim, mas o plano é em fevereiro eu quero voltar uhum. para três meses e aí encontrar uma namorada <risos> e estar bem, bem assimilado uhum. aí, porque. Foi muito legal ter minha própria Sim. Ex experiência. Sim, você e... você acaba aprendendo mais sobre a cultura. Você o único, o único jeito de conhecer sobre a cultura e aprender a língua é ficar no país. Uhum. Não é o único jeito de aprender a língua, mas é o melhor jeito de uhum. aprender a língua. Então E eu, eu, eu achava por todos os vídeos que eu conhecia muito e eu, eu sei muito em comparação a muitos outros gringos Sim. e coisas assim mas depois de este mês em Rio eu vi que eu eu, eu preciso é. eu preciso mais tempo no é, em Brasil é Brasil é é como os Estados Unidos, em que cada cidade tem seu, sua je, seu jeito diferente de falar a língua, tem sua comida diferente, uhum. tem qualquer coisa diferente. Em ca, cada cidade é diferente, uhum. igual nos Estados Unidos. Você... eu não conheço muito sobre a cultura de Montana uhum. ou de Alabama, sabe? Uhum. É, é a mesma coisa no Brasil é tão grande e tem tantas diferenças entre a, as culturas das regiões você percebeu um pouquinho você viu um pouquinho isso durante nossa viagem porque uhum. visitamos três regiões uhum. diferentes no Brasil Sim. mas uh, é a mesma coisa comigo, eu morei lá mais do que humano e eu ainda sinto que eu não conheço nada da cultura sim. então sim, isso, isso é a Há tantas coisas eu também eu eu ajudei a, a meu professor a meu professor da, da aula uh -huh. com seu uh, papel para fazer um programa nos Estados Unidos uh -huh. da cultura brasileira e ele e ele explicou que o, o resto do mundo conhece a, a Rio uh -huh. o, a São Paulo, a, a futebol, a coisas assim é. e eu vi com você e, e eu sei que você conhece também mas Brasil é um, um país grande uh -huh. e tem muitas coisas e eu cada vez que eu estou mais tempo e eu aprendo uma coisa mais eu, eu vejo que tem muitas coisas para aprender e muitas coisas legais é. então Sim, é, é isso. e é. Eu eu sigo com muito amor. Eu, eu entendi com você e a relação que você tem com o país e agora eu eu sinto que eu estou criando isso um pouco para mim. Uhum. E, um, sim, sim. Eu, eu... É, e isso é algo também... Todos os gringos que eu conheço que já visitaram o Brasil amaram o país uhum. e eu não conheço uma pessoa que não gostou da viagem que que elas fizeram no Brasil uhum. e todo mundo ama é, não não sei é é um parte da, da cultura acho que é uma mistura das coisas da cultura da comida da natureza do país porque o Brasil é uma das tipo países mais lindos do mundo uhum. e ah, todo mundo fica apaixonado pelo pelo país. E é algo que eu gosto de compartilhar aqui uhum. também, porque às vezes você precisa ver, como eu falei, precisa ver as coisas boas da, do país. Então. Fico feliz que, que você curtiu e que você curtiu o suficiente para voltar Sim. para mais três meses. Sim, não, e há é muita, muitas coisas. E você, é. você conhece que eu eu gosto da cultura popular muito uhum. da, da, da dos Estados Unidos mas eu gosto em geral é esse aspecto e, e o aspecto de a cultura ou po cultura popular uhum. em Brasil é, é muito grande e tem é. muitas muitas coisas uhum. e muitas um, perspectivas e foi foi legal porque nas aulas eu aprendi a língua, mas também eu aprendi muito, muitas das papéis e coisas São coisas relacionadas à cultura À cultura e coisas, é. e foi foi super legal uhum. Por isso você precisa fazer as aulas, porque você, é, você aprende a língua, mas também aprende sobre a cultura E o mais que você aprende na língua, o mais que você aprende na cultura também uhum. Tipo, você vai aprender algo da, da língua junto com as coisas da cultura, então... O mais que você aprende sobre o país uh -huh. e as coisas um, relacionado à cultura, a, a diferentes classes sociais, uh -huh. você entende mais as palavras de canções, de uh -huh. programas de televisão, uh -huh. mas você diz o programa de 3%, por... 3%, uh -huh. 3 então é isso eu tive outra pessoa uh, que me recomendou isso uh -huh. e é uma ex exagerização exa uh -huh. da da pública em geral não entendi <risos> porque a ideia do, do programa é que tem um porcentagem uh -huh. que é mais de classe social alta e todo ah, sim, e todo sim. o gesto re, Estão de classe baixa e todo mundo quer ter o 3%. Então uhum. é uma imagem mais ex exagerada. Exa uh. exa exagerada. <risos> então, então você aprende muito mais detrás das canções, das uhum. programas de da televisão. E Sim. E eu entendo. Você entende mais? Eu entendo. Sim. Bom cara, uh, muito obrigado por participar no, no vídeo, uh, amanhã eu estou indo para fazer uma viagem no Portugal e tudo, mas uh, quando voltar, espero que podemos gravar mais, mais claro, vídeos. Claro, com certeza. Eu tenho certeza que as pessoas vão ficar felizes em saber que você vai voltar no, no canal um Sim. pouquinho. Sim, eu, eu estou feliz para estar aqui com você. É. É. Foi foi um, um tempo, e mais sim, me, me, me faz, me fiz muito feliz. Eu também. Eu também. <risos> e se vocês queriam assistir os outros podcasts que eu gravei aqui no canal, vou deixar no final do, do vídeo. Isso, gente. Muito obrigado, Sharad. Muito Charade. obrigado a você. Sharad, Sharadinho. Sim, Sharad. <risos> Tchau, tchau, gente. Tchau.